nós temos alguns atalhos para algumas informações que serão úteis e algumas delas também serão tratadas é, durante essa oficina. Tá? Então, são materiais explicativos, eu vou dar um exemplo aqui dos tutoriais, tem uma parte que vai tratar dos tutoriais acadêmicos-administrativos, tutoriais pedagógicos, aí tem uma cartilhinha uma cartilha, não, um material muito interessante sobre o 5HP, que também é uma ferramenta muito importante. tá Vou voltar aqui para a gente ter acesso aos outros atalhos ali embaixo. A ambientação, a questão de acessibilidade, a UFPR aberta, o suporte ao usuário que é, daqui a pouco o Rodrigo vai estar tá dando uma ênfase bem bacana para essa questão, e um outro atalho que é com relação às atividades formativas. Bem, Vamos ao acesso. Como se dá o acesso nesta plataforma? Para os professores, o acesso vai se dar pelo número do CPF e pela data de nascimento. A data de nascimento, para o primeiro acesso, tá, gente? O primeiro acesso vai se dar pelo número do CPF e pela data de nascimento. A data de nascimento só, é, só, vai, só vai digitar ali os números, sem as barras, tá? Para essa oficina nós criamos um, um usuário é, de teste, tá? Então eu não vou entrar com, vai ser é, é, com o número do CPF e aqui a gente tem uma senha, também fictícia, tá? Não seguindo os padrões da data de nascimento, data de nascimento dois dígitos para o dia, dois dígitos para o mês e quatro dígitos para o ano. Vou, vou, vou clicar em entrar. Se é o seu primeiro acesso, automaticamente, ele vai me levar para essa tela, para alteração de senha. Tá? A alteração de senha deve seguir esse padrão que, tá, que está aqui. A senha deve ter ao menos oito caracteres, ao menos um dígito, ao menos uma letra minúscula, ao menos uma letra maiúscula, no mínimo, um caractere não alfanumérico, como asterisco, traço ou, ou a hashtag. Então, eu vou colocar de novo aqui a senha, uh, que vai ser a sua, da, a sua data de nascimento. Vou criar uma nova senha, seguindo aqueles preceitos ali de cima. Vou repetir a senha. Salvar mudanças. A senha foi alterada. Vou clicar em continuar. Ok. É, se eu rolar essa página aqui para baixo, já vai ter é, essas informações aqui que estavam lá naquela tela inicial, tá? E eu gostaria de salientar com vocês essa questão desse menu lateral aqui com esses atalhos. É, esses atalhos é, serão muito importantes para a organização de vocês. Então, pontualmente, é, eu vou falar sobre o calendário, onde a gente pode criar um evento. tá? No caso de eventos já criados, eu tenho a possibilidade do retorno do calendário, então eu consigo ver atividades que foram... né? como é o caso que a gente está construindo esse caminho agora, aqui já tem algumas informações, como eu falei, esse usuário é fictício, mas eu consigo marcar é, é, compromissos de hoje para frente. Então, eu venho em novo evento, ele vai abrir uma caixa, onde eu tenho a possibilidade de dar o um nome, é, uma, é como se fosse o Google Calendar, né? ele vai trazer essa possibilidade para a gente. Então, eu não vou criar nada agora, pela questão de a gente poder dar adiantamento para a nossa, nossa atividade. Então, eu vou fechar aqui, vou voltar aqui nesse painel lateral, nesse menu lateral, e vou clicar em meus arquivos. Aqui na pasta meus arquivos, eu tenho a possibilidade também, de como se fosse o um organizador do, próximo, do próprio computador, do nosso próprio computador, é, em arrastar arquivos para cá, ou, ou ir buscar... Né? ele vai dar essa possibilidade para a gente, é uma forma de estar tá organizando todos os documentos que possivelmente vocês poderão, vocês poderão ou deverão utilizar na sua disciplina. Né? Fica, fica guardado aqui para facilitar quando você precisar compartilhar com eles, você não, não tem que abrir a sua pasta de trabalho é, lá no, no, no computador. É, os arquivos, então, tem uma limitação, né? a, a sugestão é, deve ser obedecida para não sobrecarregar a sua, a sua pasta. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo, que vai dar início à é, questão, que seja mais importante a questão relacionada às disciplinas. Então, nós vimos com o Jacir, a questão dos meus arquivos, ele é um repositório que nós podemos definir é, arquivos padrões para ser utilizado nas disciplinas. Então, nós temos, estão vendo minha tela, né? É, estamos Então, nós temos aqui todas as disciplinas que este usuário, ele está cadastrado. Então, todas essas disciplinas, ele está ou como professor ou como como aluno. Neste caso, nós vamos utilizar a nossa oficina UFPR virtual, que é uma oficina que a gente desenvolveu... Não estamos escola. vendo a tela. Não estão vendo a tela? Não, Rodrigo, não está aparecendo sua tela, não. O Jacir tem que... Isso. Agora sim. Agora sim? Aham. Uhum. Perfeito. Então, nós, nós verificamos com o Jacir, né, os meus arquivos. É um repositório que é, facilita a vida do docente. Então, nós podemos colocar arquivos padrões das disciplinas né, nesse, nesse ambiente. E... Continuando, a gente tem, deixa eu mover esse cara para cá, nós temos aqui também todas as disciplinas que este usuário, né, no caso, o usuário professor, ele está inserido. Então, tanto como o professor, quanto como, como o aluno. Então, em algumas situações, o perfil dentro do, do FPR virtual, ele vai estar como aluno. É, Isso porque nós utilizamos, por exemplo, algumas, alguns parâmetros para customizar o Moodle e possibilitar o acesso. Então, nós já vamos verificar aqui... É... Tá, como acessar minha disciplina? Então, ok, nós temos as disciplinas. Então, vou acessar aqui a UFPR virtual. Acessei a disciplina. Esta aqui é a cara padrão da disciplina. Então, todas as disciplinas, quando forem é, criadas, elas vão apresentar essa definição. Ela é totalmente customizável. Tá? Então, não se preocupem com os nomes, com a, as definições que tem, que ela é customizável. É, se por acaso, de um período para outro, você precisar é, duplicar o conteúdo de um, de um semestre para o outro, de um ano para o outro, também é possível. Então, você consegue importar a, as salas de aulas anteriores para manter o mesmo padrão. Ok, é, vamos voltar agora um pouquinho é, aqui na nossa página inicial. Como a gente já está logado, é, vamos, vamos entrar no suporte, suporte ao usuário. Imagine que sua sala não está criada ou sua sala está criada, mas você não tem acesso. Então, a gente vai fazer um acesso ao suporte através da página inicial do site. Eu loguei na UFPR virtual, já estou conectado dentro dela. Vou clicar aqui em suporte ao usuário. Aqui dentro eu posso criar tickets para o pessoal é, resolver os problemas pendentes. Né? Então, eu tenho acesso ao UFPR virtual, eu tenho acesso à Bibtech e tenho acesso à assessoria pedagógica online. No atendimento ao FPR virtual, nós temos todas as opções e outras também de suporte. Então, nós podemos enviar um, um, um atendimento através do e-mail ou através de uma dessa requisição. Importante é não duplicar o, o, o chamado. Por exemplo, fazer o chamado pelo suporte e abrir uma requisição aqui só vai fazer com que o nosso pessoal de suporte tenha duas vezes o mesmo trabalho. Então, se por acaso fez o chamado através do e-mail que você acha mais interessante, não abra ele no, no suporte, tá? Senão a gente vai ter mais um retrabalho para realizar. É, vamos supor aqui que a, a minha sala não está habilitada. Então, eu quero abrir uma sala de aula virtual para a minha disciplina. Então, eu vou clicar neste item. É, outro detalhe, alguns itens deste ramo, eles têm, têm prioridade, tá? Com relação ao e-mail. Então, preferencialmente, é interessante utilizar essa, essas opções. Para que a gente possa utilizar o suporte, a gente tem que fazer o um cadastro dentro da sala de suporte, que é uma sala de aula também. Então, eu vou continuar. Opa. Eu tenho que clicar aqui na sala de aula. Eu vou fazer auto-inscrição. Neste caso, meu perfil, eu mesmo sendo professor, eu vou ter aqui um perfil de estudante dentro da sala de aula virtual. Realizei a inscrição. Agora vem aqui o suporte ao usuário. Esta inscrição a gente realiza apenas uma vez. Não precisa realizar todas as vezes. Uma vez cadastrado na disciplina, a gente não precisa cadastrar de novo. Inserir novo chamado. Então, aqui eu tenho as perguntas referentes ao chamado para que eles possam tomar as medidas necessárias na outra ponta. Respondo todos os questionamentos e salvar o chamado. Feito isso... Vai, vai disponibilizar lá para o nosso pessoal de, de suporte, todo esse atendimento e o feedback que precisarem. Se por acaso, por exemplo, alunos não estiverem conseguindo acessar a, a disciplina, é, tiver acontecendo um erro, você cadastrou um arquivo e o arquivo não está aparecendo, a gente tem, quero informar um erro, ou ca quero, preciso cadastrar um usuário. Tá, então, ele é bem segmentado, e qualquer problema que tenha, fora estes normais, a gente tem o suporte da UFPR virtual. Deixa eu voltar aqui ao painel. Então, agora a gente vai é, verificar o idioma, algumas configurações da nossa sala de aula virtual com o Jacir. É, o microfone já sirve. Desculpe, então voltando. É, depois que tiver, estiverem sanados todas as nossas, as nossas demandas, todas as disciplinas, todas as salas já estiverem criadas, eu gostaria de salientar com vocês esse menu superior aqui em cima. Então, esse primeiro é, é, atalho aqui ele vai tratar sobre acessibilidade. Questões relacionadas ao tamanho da letra, a fonte. Só um pouquinho que está com um delayzinho aqui meu, minha internet. Então, aqui é, nós conseguimos, vai abrir esse outro atalho. Aqui nós temos diversas possibilidades de formatação do texto. ok? Aqui nesse globo, nós temos a opção, deixa eu fechar aqui, Aqui nesse globo, nós temos a opção da linguagem. Eventualmente, para professores que ministrem uma disciplina ou, pontualmente, sejam de língua estrangeira, tem essa possibilidade também como uma ferramenta de, tá, de estar exercitando a sua disciplina. Tá? Aqui nesse sininho, nós teremos as notificações, eventualmente relacionadas à questão de lembretes de calendário, né? É, algumas é, questões relacionadas à resposta dos alunos para suas atividades isso o Rodrigo vai estar apresentando mais para frente um pouquinho e aqui nós temos é, o ícone de mensagem tá então eu vou voltar eu vou abrir aqui para baixo ah importante também aqui nós temos é, um nessa setinha aqui a questão do de alterações do perfil das notas, as mensagens também e as preferências. Eventualmente, nessas preferências, é uma questão muito pessoal. Ela vai dar a oportunidade de você é, atrelar o seu endereço de e-mail para cada resposta ou para cada mensagem que, que os seus alunos é, é, postarem. Né? E também a questão do perfil. Inserir foto, colocar a descrição... Da, ou um resumo do seu currículo ali é, o contato vai estar direto e eu já vou mostrar como então para mostrar essa questão eu vou entrar aqui nessa disciplina uh, hipoteticamente está chamada de oficina UFPG virtual quando eu clico aqui esse menu ele vai me trazer esse, esse menu vai me trazer outras informações importantes como por exemplo participantes Aqui estarão elencados todos os participantes, todos os alunos que estão na minha disciplina. Okay? Nesse sentido, é, que eu quero entrar com vocês agora, é na parte da mensagem. Tá? Existem duas possibilidades de a gente enviar uma mensagem. Uma é exclusivamente por esse ícone, esse ícone de mensagem aqui, onde eu posso simplesmente pesquisar pelo nome do aluno como a Marina não tem, como eu não tenho nenhuma conversa com a Marina ainda, não vai aparecer nada. Tá? O que, que acontece? Eu tenho duas possibilidades. Então, uma é por aqui e a outra é por aqui. Eu posso selecionar algumas pessoas que eu quero que recebam a mensagem ou todas as pessoas que estão elencadas nessa, nessa disciplina, nessa sala de aula. Eventualmente, posso é, é, é, separar a sala em dois grupos. né? E daí, aqui embaixo, nessa partezinha aqui, ó, com, usuários com usuários selecionados, escolher. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma possibilidade. Tá? Pontualmente, nós estamos falando só de mensagem. Tá? Então, eu venho aqui em enviar uma mensagem. E vou clicar aqui para escrever a mensagem automaticamente se eu clicar, não vou fazer isso para eventualmente não sobrecarregar a caixa, mas clico aqui, todas as seis pessoas previamente cadastradas ali, clicadas ali, vão receber a mensagem. Tá? Então agora eu, eu passo de novo a palavra para o Rodrigo, que ele vai falar sobre as ferramentas do cabeçalho da disciplina. Rodrigo, Oi. antes de você começar, tem a dúvida aqui da professora Manara, é, eu vou ler aqui para você, tá bom? Ver se você puder responder para a uhum. gente. É, ela colocou assim, ó, vocês recomendam que se crie uma nova sala de aula virtual para a disciplina a cada semestre ou reaproveitar a mesma sala removendo e adicionando alunos? Então, é, é importante a criação sempre da sala, né? É, como a sala, ela contém todo o histórico de interação do aluno, todas as tarefas enviadas, encaminhadas, então ele serve até como, é, entre aspas, uma prova de que o aluno fez a, a tarefa, né? Então, a gente é, opta por sempre criar uma sala nova, sempre com a disciplina nova, e a gente pode importar o conteúdo da disciplina antiga. Então, todo aquele conteúdo que você colocou, arquivo, link, é, páginas... É, até mesmo as, as perguntas e respostas, as tarefas, elas podem ser é, realizadas em um backup e depois a gente restaura esse backup na sua disciplina nova. Tá? Então, assim, é importante sempre deixar o histórico, né? e a partir dali a gente vai criando outras definições. Ok? Perfeito, Rodrigo. Obrigada. De nada. É, então, vamos voltar aqui. Nós vimos a questão do, das mensagens. Agora nós vamos acessar nossa página e vamos customizá-la. Então, o Moodle, ele é totalmente adaptável. A gente consegue é, fazer alterações na cara, a gente consegue fazer alterações do que vai ser apresentado, textos. Então, nesse caso, para a gente começar a fazer uma, uma alteração, a gente primeiro vai editar as configurações. Então, através do menu superior, editar configurações. Aqui dentro nós temos o nome da disciplina, o nome breve do curso. O nome da disciplina é importante ter destacado o código da disciplina e o nome do professor. É, nós podemos ter a mesma disciplina ministrada por professores diferentes. Né? Então, é, é importante deixar essa, esse nome completo do curso com um padrão, até mesmo padrão que o sistema desenvolve, é interessante mostrar. Dentro deste conceito, nós temos algumas datas. Importante, no Moodle, sempre vamos ter datas para exibir para o aluno data de encerramento da atividade então isso aqui é um, uma configuração padrão, mais para frente a gente vai entrar no que cada data faz, cada configuração faz, mas é importante destacar que a gente sempre vai ter data nós temos a descrição do curso então aqui é, é, é disciplina ministrada pela professora tal, em cumprimento ao período especial, você pode colocar uma descrição longa, uma descrição sucinta você pode fazer suas observações com relação à disciplina nós temos agora a imagem do curso. Essa imagem do curso é... Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês mais fácil. Esta imagem do curso é esta referência aqui. Então, se você quiser colocar sua foto, se você quiser colocar um, um, uma imagem é, com o código da disciplina e o período, também é possível. Caso não tenha é, intenção, você pode deixar, ele vai, vai ter essa imagem padrão. E também nós temos, dentro de formato, formato do curso, nós temos a imagem de cabeçalho. Esta imagem de cabeçalho, vou acessar aqui, ó. É esta imagem aqui em cima. Por padrão, ele carrega a imagem é default do sistema, mas há a possibilidade da gente editar e customizar ela. Deixa eu pegar uma imagem aqui e subir. Vou disponibilizar uma imagem já para a gente... Então, quando a gente clica em arquivos, isto tanto nos arquivos que a gente tem aqui nos meus arquivos, quanto nos arquivos que a gente tem disponível para carregar, é, atividade, arquivos, outros recursos que o Moodle tem, tem a mesma estrutura. Então, eu vou fazer aquela alteração da, da imagem de cabeçalho, cliquei em arquivos, eu tenho os arquivos recentes que eu já subi para o FPR, eu tenho, posso enviar o arquivo, Posso utilizar um arquivo através de uma URL. Então, a gente tem N possibilidades que a gente pode subir um arquivo para dentro do, do sistema. Nesse caso, eu vou pegar um arquivo do meu computador e passar aqui para o Moodle. Então, cliquei em Enviar um arquivo, cl cliquei em Browse. Vou selecionar aqui minha pasta de arquivos. Cliquei aqui no arquivo que eu preciso subir. Posso colocar uma, uma, uma, uma descrição para o arquivo. E enviei esse arquivo. Feito isso, eu vou clicar em salvar e mostrar. Importante, sempre que fizer alguma alteração, tem que clicar em salvar e mostrar ou salvar e continuar. Tá? Se por acaso recarregar a página... O Moodle, ele tem algumas ferramentas que ele guarda o rascunho daquele item. Mas é importante sempre lembrar de salvar. Fiz a alteração. Né? Então, o cabeçalho padrão da minha disciplina foi alterado. Vou fazer a mesma alteração agora com outro ícone. Editar configurações. Vou agora pegar nos meus arquivos recentes. Peguei a imagem... Da UFPR, selecionei, salvar e mostrar. Não houve alteração dentro da minha disciplina, mas aqui na chamada, ele fez alteração da imagem da chamada da disciplina. Temos outras opções dentro das configurações que nós vamos abordar em outros momentos dentro do curso, em, em cursos futuros. Ok? Então, a configuração básica, ela é, basicamente, entra com o nome da disciplina, entra com o sumário do curso, a imagem do curso, caso haja necessidade, e a imagem de cabeçalho do curso. Lembrando, salvar e mostrar, ele confirma as alterações e já exibe para a gente a disciplina no mundo. Dentro dessa configuração padrão que nós temos no, no Moodle, nós temos alguns ícones no cabeçalho, nós temos alguns ícones laterais também, e nós temos a definição da estrutura da disciplina. É, por padrão, o, o, todas as, as disciplinas criadas no AVA, no, no FPR virtual, eles contêm um, um item para apresentação e os módulos. É, podemos ter N módulos aqui. Só um pouquinho... Rodrigo, eu posso... Sim. eu posso fazer uma pausa, se você não se importar? Sim. A gente tem duas questões aqui, só para não ir acumulando, acho que fica mais sim, fácil, sim, sim, né? Sim. sim, com certeza. É... Tá, eu vou aqui falar para você, tá? É, a professora Kenny, ela perguntou, se você vai ensinar o backup que você tinha comentado, né? A princípio eu comentei com ela que não estava na emenda, porque já é um, um, um processo um pouquinho mais avançado, mas eu não sei se talvez depois é possível ao final, ou se você pode indicar algum tutorial. Sim, sim, nós, nós podemos entrar nesse, nesse detalhe é, do backup. É, posso até entrar agora, tá? Nesse menu de ações que nós temos aqui em cima, é, nós temos aqui, editar, é, ativar a edição, que é customização da tela, conclusão do curso, que é algum, algumas rotinas para finalizar, filtros, conf, configuração do livro de notas, backup, restaurar e importar. Então, nós podemos realizar o backup da sala de aula. É importante frisar aqui algumas definições. Então, eu não vou entrar nas configurações do backup, mas nós por exemplo, podemos, por exemplo, incluir calendários do evento. É, quando a gente está passando de um semestre para o outro, né, um período para o outro, então, este calendário de eventos, ele acaba não não não querendo, não tendo que refletir, porque o evento é do calendário anterior. Então, é, podemos até abrir uma, uma, um outro seminário para a gente pegar todas essas definições e abordar ela item a item. Aqui eu vou fazer um backup global, tá? um backup total dele. Então, eu vou dar próximo, próximo. E executar backup. Não vou executar backup, porque nesse momento está tendo manutenção no Moodle também. Então, eles estão fazendo algumas adaptações. Então, eu só vou carregar o servidor. Feito o backup, depois a gente vai entrar na mesma na disciplina do, do período anterior, do período posterior, desculpa. A gente tem a opção aqui de restaurar. O backup ele vai ficar disponível nesta área. Vai clicar no backup e vai seguir os processos para restaurar. É, o backup também é customizável, então a gente consegue é, fazer o backup geral da sala, com as mensagens, por exemplo, com o calendário, e não restaurar o calendário. A gente pode restaurar só algumas definições. Tá? É, ele tem muita informação, então depois a gente pode... É, até, até daria para a gente criar uma, uma emenda só para isso daí, só para essas definições eu acho que é mais, mais interessante, mas é possível, tem esse, esse recurso, tá? Qual era o outro questionamento? Não sei se, se eu fui claro. Se... Eu acredito que foi, professora, uhum. é, foi claro, professora, em relação ao backup, é, enquanto a professora responde, Rodrigo, eu vou fazer a outra pergunta aqui uhum, da professora okay. Roberta, tá? Ela colocou assim, tem uma dúvida, quando eu adiciono um arquivo direto numa sala, ele não aparece em meus arquivos? Já subi alguns arquivos que aparecem nas sessões da minha disciplina, mas não aparecem em meus arquivos. Tá legal essa pergunta. É, pense que as salas de aula são os compartilhados comigo dentro do Google, só que eles não estão é, internamente compartilhados, elas são separadas, são, são ambientes separados, tá? Então, os meus arquivos é um, um meio fácil de você disponibilizar isso daí para os alunos e, e para disciplinas. A, a melhor utilização seria carregar dentro dos de meus arquivos e dentro da sala de aula disponibilizar. Tá? É, o Moodle separa as disciplinas, ele separa algumas definições por, por disciplina, então pode ser que não tenha acesso. É, depois a gente pode fazer um teste também, tá? Ok? Sim, tá. obrigada. Perfeito. Então, tá. Agora nós vamos customizar essa, essa tela. Como é que a gente vai customizar ela? A gente tem que ativar a edição. Então, editar... É, desculpa, ativar a edição. Ou através desse ícone aqui, ó. Editar conteúdo. Com essa definição, com essa ativação, eu venho e eu posso fazer a alteração qualquer informação, incluir mais módulos, então, adicionar linha do tempo, tá? os módulos dentro do Moodle são conhecidos como linha do tempo, então aqui eu vou adicionar uma linha do tempo, é timeline, é, então eu venho aqui e posso fazer, posso fazer essa edição, então eu defini minha disciplina, apresentação da disciplina, eu vou ter os módulos, como se fosse capítulo de um livro, ou semanalmente você pode fazer isso daí. Você pode exibir esse módulo semanalmente também para o aluno, para ele não se adiantar na disciplina. Então, você quer que ele faça aquelas tarefas, você quer que ele, ele conclua corretamente a disciplina. Então, você pode ir disponibilizando a partir de um determinado momento. Nada impede de você criar toda a estrutura da disciplina e a partir de um determinado momento você começar a disponibilizar os módulos. tá E, e também não tem impedimento da gente criar, por exemplo, a prova final e... Ah, eu, por acaso eu esqueci um outro módulo. Então eu vou... Opa, cliquei no lugar errado. Então eu vou adicionar uma linha do tempo. Adicionei mais uma linha do tempo. Vou dar um nome para ela. Confirmar. Enter. E eu tenho essa opção aqui, ó. Viu que meu mouse mudou a, a, a forma? Então eu consigo arrastar e redefinir a estrutura do, do módulo. A prova final vai continuar por último, mas eu vou definindo os módulos conforme a minha necessidade. Dentro dos módulos, nós vamos ter os recursos. Então, vou clicar aqui em apresentação da disciplina. Sim, sim, posso sim. É, vamos voltar aqui. Como, como eu customizo, como eu edito a minha sala de aula? É, eu tenho aqui os módulos, né? Dentro dos, desses módulos eu vou ter os recursos. Para fazer a customização, eu venho aqui no meu menu de ação e ativar edição. Ou aqui pelo, pelo ícone lateral, pelo, pela nossa barra lateral, opa, eu cliquei no aula. Eu tenho também aqui editar conteúdo. Então, eu tenho, eu tenho essa possibilidade de alteração. É, dentro da, da, de cada módulo, eu tenho algumas definições. Só um pouquinho. Que elas também são padrão. Então, sala de estudo, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de praticar. Essa foi uma, uma definição, uma sugestão da para para... Padronização das salas. É, fica muito mais fácil o aluno ter, ter uma visão padrão da sala para ele poder utilizar. Então, a gente tem já essas duas definições que são é, labels, então, eles fazem a divisão, a subdivisão do módulo. Dentro dessa subdivisão, eu vou adicionar um recurso ou uma atividade. Eu vou clicar aqui, ó, ad, adicionar atividade ou recurso. E eu, o Moodle, ele me disponibiliza uma série de itens que eu possa editar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com arquivo, pasta e link, apenas para exemplificar. Então, aqui embaixo eu tenho os recursos, recurso de arquivo. Adicionei. Na nova tela que a gente vai ter, eu vou ter o nome do recurso, que é um, um item obrigatório. Posso incluir uma descrição e eu vou selecionar o arquivo. É o mesmo sistema dos meus arquivos, mesmo sistema de outras informações também, que a gente encaminha arquivo. Como esse, esse é um usuário teste, que a gente utiliza para fazer o teste da, da, da, de N situações, então aqui a gente já tem alguns arquivos carregados. Eu posso optar por utilizar os arquivos que eu já tenho aqui ou carregar um arquivo. Mesmo sistema, vou selecionar o arquivo, Solucionei a ficha 2. Coloquei uma descrição, porque eu posso ter N arquivos chamado ficha 2. Enviei o arquivo. Ele ficou aqui disponível para mim. Salvar e mostrar, neste caso. Então, ele criou um recurso para a gente, arquivo de teste, né? com uma opção para a gente clicar e visualizar o arquivo. Cliquei ele já trouxe a ficha 2, no caso do, do CIG, lá da, da gestão da informação. Então, já trouxe toda a emenda. Como que ele vai ficar dentro da UFPR virtual? Então, ele sempre adiciona por último um recurso né? e a gente pode utilizar a mesma métrica para ordenar e para organizar a nossa sala de aula virtual. Então, eu arrastei ele para cima. Ah, não era aqui? Era mais para cima? Posso arrastar. É, ele ficou fora do sala de aula, leitura e reflexão. Por quê? Porque eu arrastei para cima. Esse aqui é um recurso também do Moodle. Tá? Então, a gente pode ter uma definição anterior opa, ou utilizar a métrica que a CPIAD desenvolveu. É, vocês viram que aqui quebrou uma, uma parte da barrinha, né? Ele não tem uma continuidade e aqui tem uma continuidade para nada. Por que isso? Porque ele não foi atualizado. Então, eu vou atualizar a minha página, recarreguei ela, né? cliquei no botãozinho de recarregar. Só um pouquinho, que ele está recarregando a página. Agora, ele já deixou a nossa tela certinha. Tá? Então, normalmente, na sala de aula, leitura e reflexão, o que, que a gente vai inserir? Página, vamos inserir arquivos, links, é, diversos recursos para o aluno ter acesso a, a toda a emenda da, da disciplina. Mãos à obra, hora de praticar, podemos colocar fórum, podemos colocar questionário, tarefas. Então, a, a, os trabalhos que ele, que ele tem que desenvolver para cada módulo pode ser inserido aí. Não é obrigatório é, você criar toda essa, essa, essa definição, você pode ter módulos mais sucintos e ter um módulo específico para a hora de praticar, por exemplo. Mas é um recurso padrão que a maioria dos, dos, dos professores está utilizando. Então, meu ponto de vista como aluno, inclusive, é, é manter essa, essa padronização. É, nós inserimos um arquivo, né? Agora nós vamos inserir uma pasta. A pasta, ela contém o mesmo recurso dos meus arquivos. Você pode utilizar a pasta para armazenar, por exemplo, no nosso caso aqui de teste, o material completo da disciplina. Isso facilita muito o dia a dia para o aluno buscar essa informação dentro do Moodle. Ele não precisa entrar em, em todos os módulos para, para tentar achar essa informação. Então, a gente fez o material completo da disciplina e agora nós vamos subir todos os arquivos para este local. Então, temos condições de carregar diversos itens, diversos é, tipos de arquivo e deixar ele disponibilizado no único local. Salvar e voltar ao curso. Adicionamos o material. Vou clicar nele para vocês verem o que vai ficar. Ali ele ficou como se fosse uma pastinha do Windows mesmo, do, do nosso Explorer, né? E aqui tem todos os, os arquivos que a gente utilizou. O, o aluno pode baixar toda a pasta, neste caso, por exemplo, então ele vai receber um único arquivo com todas as definições. Nós podemos editar posteriormente, como tudo no Moodle, podemos incluir mais arquivos, podemos incluir arquivos recentes que nós já utilizamos, Eu vou subir um arquivo aqui nos meus arquivos. E agora eu vou voltar... Opa, salvar mudança. E agora eu vou voltar para a disciplina. Um, um item interessante. Vocês se lembram que a gente conseguiu fazer a, a movimentação dos itens, dos módulos e dos recursos para organizar melhor a nossa sala de aula? quando a gente ativa a edição ou a personalização da página, também é possível fazer essa organização com a disciplina. Ó, então, é, neste momento, por exemplo, que a, a, o calendário oficial está, está suspenso, a gente pode colocar as disciplinas do calendário oficial em ordem, né, colocando mais para baixo, e do calendário, desse calendário que nós estamos tendo agora, a gente pode colocar e ordenar para ela ficar para frente, por cima, né? Facilita nosso dia a dia também. Feito isso, eu vou parar de personalizar essa página, que é o, o edição normal que a gente tem. Se eu quiser só personalizar essa página, eu venho aqui em personalizar essa página. Vou acessar aqui a oficina virtual. Então nós temos nosso material completo aqui da disciplina. Eu vou editar e vamos buscar aquela informação. É, ele vai estar aqui, ó. ele carregou o ficha 2 aqui. Ó. A mesma ficha 2, né? o mesmo arquivo, mas ele carregou aqui para a gente no arquivos recentes. É, não, não se preocupem com fazer alguma coisa errada dentro do Moodle. Ele sempre tem um botão de cancelar. Então, qualquer atividade que a gente tenha feito, se a gente não salvar a mudança, a gente pode cancelar. Vamos voltar aqui para o módulo. Por exemplo, eu vou editar o nosso arquivo teste. Eu coloquei qualquer coisa aqui. Né? Se eu der um Enter, ele vai confirmar. Se eu der um esc ele cancela. Para editar a, a, o mesmo recurso, assim como a gente tem o um botãozinho aqui em cima para editar a configuração da página, a gente tem o nosso botão Editar para editar o recurso. Então, eu venho aqui, editar configurações. essa alteração, tem o um botão cancelar. Então, eu posso cancelar. Então, tudo no mundo a gente tem essa possibilidade. A gente pode editar, a gente pode cancelar, a gente pode é, testar. Então, eu posso dois arquivos testes e depois a gente tem algumas, algumas formas da a gente verificar como o aluno vai, vai visualizar esse, esse esse padrão, então tem essa, essas, essas muitas, muitas vertentes que a gente pode utilizar é, dentro do nosso contexto eu vou agora inserir um link também então adicionar uma atividade de recurso o link está lá para baixo o URL adicionei então aqui Colocando um link para o site da UFPR, vou colocar uma descrição aqui. E vou salvar e mostrar. Opa, faltou http dois pontos. Barra, barra. Salvar e mostrar. Ok, é, eu já vou entrar nesse detalhe de como deixar certinho isso aqui, como a gente vai vai vai, vai utilizar. Então, ó, clique no FPR para abrir o recurso. Mandou a gente para o FPR. Então, a possibilidade de vocês colocarem o link do YouTube, vocês colocarem material externo, vocês fazerem, é, criarem recursos para o aluno poder interagir. A melhor forma da gente Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. A melhor forma da gente interagir e colocar um link válido é através da barra de ferramentas. Google, por exemplo. Ele já vai me adaptar aqui certinho. Então, eu vim aqui, marco, né? botão direito, copiar. Que nem no Word, que nem no, no Microsoft é, Word, que nem no, no Teams, que a gente tem esse botão de copiar. Venho para a minha URL, né? No caso, ela vai estar vazia. Botão direito, colar. Então, ela já colou certinho o link para a gente. Salvar e mostrar. Vamos clicar aqui agora. Entrou no, no Google. Então, tem toda essa, essa possibilidade. Deixa eu voltar aqui para os módulos. Dentro do padrão da UFPR virtual, deixa eu desativar a edição, dentro do padrão da UFPR virtual, então, nós temos os módulos, né? todos eles trazem a mesma definição. Como nós criamos os módulos novos, por exemplo, esse aqui a gente criou novo, ele não trouxe essa definição do sala de, de, é, sala de estudo em mãos à obra. Posteriormente a gente vai exemplificar como vai ser criado isso aqui e como vocês podem interagir. Dentro dessa definição alguns recursos são padrão. Então nós temos aqui avisos. O que que o aviso vai fazer? É, quando o Jacir mencionou a questão das mensagens, é, a gente pode utilizar aquele mecanismo para enviar mensagem para o aluno. É um, um, uma, um grupo de TCC. A gente tem essa, essa liberdade para criar grupos dentro do Moodle e, e trabalhar com, com as mensagens e até mesmo com grupos. O que o aviso vai fazer, ele vai acrescentar e vai enviar um aviso a todas as pessoas que estão registradas na sala de aula. Então, a gente vai colocar um... um é como se fosse um e-mail. A gente vai colocar o assunto, vamos colocar a mensagem e vamos enviar essa mensagem ao fórum. Todos, é, todos que estão matriculados na disciplina vão receber no seu e-mail essa mensagem. Ele utiliza o conceito de fórum. Exatamente, é que nem a Marina falou, o, o conceito é o fórum de notícias do, do mundo anterior. Nós temos a hora do café, que é um bate-papo mais descontraído, é uma, uma, um momento de pausa que você pode continuar com o foco na aula e utilizar esse recurso para trazer o, o aluno de volta. Outras discussões, é, discussões que são pertinentes à disciplina, mas que não envolvem necessariamente a disciplina. Uma disciplina de economia, por exemplo, você pode criar um tópico é, referente ao alto do dólar, por exemplo, que pode influenciar. Então, são, são assuntos extras que o, o aluno tem aquele momento no começo da aula ou no final da aula que ele vai e pergunta, pode ser utilizado nesse momento. A gente tem o e-aula. O e-aula é basicamente o que a gente está fazendo aqui, só que com o, o recurso da, da RNP. Então nós temos uma videoconferência, é uma aula síncrona, né? Todos presentes, ou um bate-papo. Então nós temos, deixa eu só. Então nós temos esta definição. A, a aula ela é iniciada pelo professor e posteriormente o aluno pode ingressar. Então, é basicamente um, um, a mesma, mesma definição do Teams, só que a gente tem alguns outros recursos e algumas outras possibilidades. O aluno ele não precisa estar logado no Teams, ele vai estar logado na, no FPR virtual e a partir daquele link ele vai acessar. É, voltei aqui para a tela do eAula. aula ele, a gente tem aqui, ó, entrar na sessão e terminar a sessão. Primeira vez que eu cliquei como professor, ele cria a sessão. Assim, os alunos vão poder acessar e vão poder debater uma, uma reunião de TCC, uma reunião é, de um trabalho específico, pode ser criado um, um, um evento ou pode ser criado a interação dentro do aula Rodrigo? Sim? Antes de você ir para o próximo passo, posso fazer uma pausa? Temos duas perguntas pode, aqui. Pode, sim. Tá? Então, tá. A professora Regina Maria, ela colocou assim, como não estou usando o espaço do Moodle destinado a uma disciplina, Posso aproveitar a sala e transformá-la em sala do período especial? Aí eu mudaria as datas e a informação da disciplina, mas não precisaria pedir a suporte para criar uma sala. Então, é, todas as salas do período especial já foram criadas. É interessante a gente manter essa, essa proposta, porque até tem a questão do nome da disciplina. Então, por exemplo, esse aqui é o caminho oficial do Moodle. Né? Posteriormente, é, essas disciplinas elas vão ser eliminadas do Moodle até para não ficar é, muito carregado. Mas a gente vai manter o backup delas. Se precisar, porventura, fazer alguma auditoria, fazer alguma verificação, tem essa verificação. Então, é, é importante sempre manter esse padrão. Tá? É, vamos pegar aqui uma disciplina, por exemplo, do Celso. Dentro da disciplina, a gente tem o um padrão de codificação. SIM 219, 2020. Então, essa definição... É importante até para fazer essas manutenções posteriores, tá? Quanto mais quanto mais itens a gente coloca no determinado sistema, mais pesado ele acaba ficando. Então, é, vamos, vamos vamos partir do princípio que eles vão fazer essa manutenção regularmente, a cada um, um ano, por exemplo, final do, do semestre, a é cada dois anos, eles, eles limpam as disciplinas de 2018. Então, é interessante a gente manter esse padrão e manter esse formato, para que a nossa disciplina não, não caia, por exemplo, no esquecimento. Né? Não, não, a gente está utilizando ela, mas, por via das dúvidas, o código dela era de 2018, então o pessoal é, colocou no backup e tirou do mundo oficial. Então, é importante a gente sempre seguir esse padrão. É, as disciplinas que começam com período especial, elas começam com um PER na frente, se não me engano. PER de período especial. Perfeito, Rodrigo. Posso colocar outra pergunta? Pode. Da professora Amanara. Uhum. É, no é aula né, que você falou agora há pouco do E-Aula, caso eu faça uma gravação, para onde vai o arquivo gravado? Perfeito. É, estamos verificando ainda com a RNP, tá? É uma questão de espaço, uma questão que a gente tem, tem que definir com eles lá. É, a princípio, o, o contrato com a UFR, ela permitia apenas é, pouco espaço de gravação. Então, isso daí já está sendo uh, verificado pela CPAD junto à RNP para disponibilizar esse, esse espaço. Tá? A princípio, hoje, se você clicar em gravar, ele não vai gravar. Tá? Ele só vai ficar a observação que ele gravou, mas ele não vai gerar gravação alguma. Então, esses são alguns detalhezinhos que a gente está tá verificando. O que daria para fazer, né, Rodrigo? Aqui eu colocando, só para a gente pensar junto, sim. seria aquelas alternativas que a gente comentou daí, né? Nesse momento, enquanto não tem o espaço do RNP, talvez usar aqueles softwares, né? De captação de, sim, de sim. tela, né? De um modo mais, talvez mais caseiro, mas né, para uhum. ter essa gravação. É, tem, tem, a, tem a possibilidade também de utilizar o Teams, também, também vai ser, está sendo verificado. É, a Ciped ela vai lançar um, um tutorial de como colocar uh, os vídeos no YouTube. Então, é, desde a gravação, como que você vai acessar no YouTube, como você vai cadastrar é, seu e-mail da UFPR no YouTube. Então, a gente está tá abordando esse tema também, né, para facilitar o, o, o dia a dia. É, se por acaso tiver, por exemplo, ah, eu quero colocar um vídeo no YouTube e não estou conseguindo, entre em contato com o nosso suporte, é, a gente vai dar uma mão para vocês aí, sem problema algum. Rodrigo? Sim? Posso fazer mais uma pergunta da professora Maroni? Sim. É, caso, caso eu verifique que uma disciplina que vou ofertar no período especial ainda não está criada no Moodle, como devo proceder? Eu mesma devo solicitar a abertura? Sim. É, então, nesse caso, por exemplo, vamos supor que a nossa disciplina não está no, no Moodle, né? A gente vai entrar na página inicial do site, eu faço o login no Moodle, acesso o Moodle normalmente. Deixa eu, deixa eu fazer uma simulação aqui. Vou clicar em painel, abrir as disciplinas, né? Verifiquei todas as disciplinas aqui e a minha disciplina não está. Então, eu venho aqui, página inicial do site... Ela pode, ela pode estar criada, mas pode não estar liberada para você também, tá? Então, assim, é Simone, né? É, pode, pode A gente pode ter criado, mas como não recebemos qual professor que iria é, ministrar a aula, então ela foi criada, mas não foi disponibilizada ao professor. Então, nesse caso, você pode fazer uma solicitação de criação, sem problema algum, que daí lá dentro a gente vai verificar se a disciplina foi criada e se o professor está tá, tá dentro desse contexto. Então, eu cliquei aqui em página inicial do site... Suporte ao usuário. Como eu já fiz a inscrição no suporte, né? Eu não vou precisar fazer novamente. Então, atendimento UFR virtual. É... Ó, quero abrir uma sala para o meu grupo projeto. Quero abrir uma sala de aula para minha disciplina. Eu até vou recomendar com o suporte para a gente colocar um, um... Quero abrir uma sala para o período especial. Assim fica mais fácil da gente tomar essa, essa medida. É, verificarei com ele e a gente pode... É, pode, verific, é, pode repassar para vocês depois a informação por e-mail. Então, Eu se... acho que seria bem válido, Rodrigo, sim, né? Sim. nesse momento das, do período especial, talvez fazer um campo para isso, né? Se uhum. você puder depois encaminhar, acho que é bem válida essa ideia. sim. Então, ó, eu cliquei, vou voltar aqui. Cliquei aqui, quero abrir uma sala de aula virtual para a minha disciplina. Ó, eu tenho um chamado que eu já abri, que era aquele chamado anterior. Então, continuar a editar o último chamado. Vou colocar todas as observações que eu preciso. É, então, dito o código da disciplina em maiúsculo, sem espaço e sem traços. Então, eu vou colocar aqui. Por exemplo, uma disciplina que eu devo cursar em semestre. É nome completo da disciplina, sem código ou abreviatura. O nome do curso. O Programa de pós-graduação. Então, a gente vai fornecer todas essas informações. Nome do professor responsável. Vou dar uma observação só para não criar, né? O e-mail do professor. Vou colocar meu e-mail aqui. E salvar o chamado. Então, eu abri o um chamado. Ele é um formulário... Da, da mesma forma que vocês vão tratar é, o questionário com, com os alunos, esse aqui é um questionário do Moodle. Então, a gente tem as respostas e eu posso retornar o chamado ou enviar o, o, o, esse chamado para o suporte. Se eu enviar, o Guilherme, que está lá no suporte agora, ele vai receber essa, essa mensagem e vai criar, vai desenvolver a sala. Ok. Bom, aqui a gente acabou de, de verificar. É. Ah, faltou o podcast, né? É, então, nós temos a aula, que é o, a, o desenvolvimento síncrono né, da, da reunião, nós temos o podcast. O podcast, ele é um link, ele utiliza a mesma estrutura do link, só que nós podemos incluir itens aqui dentro. Então, nós podemos customizar o podcast. Eu vou mostrar um exemplo de podcast que é utilizado, Dentro da nossa página inicial do site, a gente tem os tutoriais. Nós temos tutoriais acadêmicos, administrativos e pedagógicos. Vou clicar aqui em acadêmicos, administrativos. Esse aqui é a estrutura do podcast. Então, nós incluímos, por exemplo, vídeos do YouTube, neste caso, e eles vão ficar disponível para o aluno. É, você pode gravar sua aula, por exemplo, subir ela no YouTube e disponibilizar os podcasts, né, para o aluno poder ter, ter ciência ou da resolução de um, um exercício. É, qualquer item que você grave, ou externo, né, você pode utilizar o podcast ali. Então, você teria o repositório lá no YouTube e os links só aqui do, do Moodle fazendo essa tratativa. Aproveitando para tocar no, no, no caso aqui, os tutoriais. Né? É, semanalmente, a CPAD está é, subindo tutoriais aqui, estamos atualizando todos eles. Então, todas as estruturas básicas, como eu crio um arquivo, como eu crio um link, é, como eu crio uma página, como eu edito, é, a gente vai ter todos os tutoriais amarrados também com essas funcionalidades. Tá? Então, nós temos tutoriais acadêmico-administrativo e pedagógicos. O que é a maior aula, conhecendo ambiente virtual de aprendizagem e assim sucessivamente. É, aqui nós temos, por exemplo, um já mais avançado propondo tarefas. É, o objetivo é deixar bem transparente essa utilização do Moodle pela comunidade, né? tanto professores quanto alunos. Ok, acho que, Jacir, você quer falar sobre a edição e mais, mais alguma coisinha? Acho que só título de reforço, Rodrigo. É, mostrando que tem essas duas possibilidades de edição, né? uhum. ou por Vou esse símbolo né? lateral, ou por essa, esse símbolo da engrenagenzinha aqui. e ativar a edição. Então, na, na tela inicial da disciplina, ativar a edição. Ele não está habilitando, Rodrigo. Será se... ah, agora agora habilitou. Então alguns alguns atalhos você tem a possibilidade de editar, certo? Outros não, porque já são padrões já da própria universidade da do, do, da própria plataforma. O que você pode fazer é só alterar eles de, de local. A partir do momento Deixa eu abaixar ele o Meu mouse está com um sério problema. Deixa eu dar um F5 aqui. Atualizar. Vou dar um F5 aqui para atualizar. Aqui. É, a partir do momento que a gente faça a atualização, sempre é importante voltar na, na engrenagem ou naquela, naquele link de baixo e desativar a edição justamente porque se a, a qualquer modo, se eu não desativar a, a edição nada vai ficar salvo então por exemplo aqui eu venho aqui em avisos e vou clicar em editar eu tenho essa possibilidade que o Rodrigo falou lá atrás de tornar oculto ainda é, algumas atividades é, passos futuros da sua disciplina também posso duplicar posso atribuir papéis que isso é, na verdade como é, é padrão é um primeiro uma primeira introdução, essa parte de atribuir papéis, a gente vai deixar para o outro momento. Né? E também posso colocar como editar configurações. Acho que é isso, Rodrigo. Não, Perfeito. Nós temos uma pergunta, uma pergunta aqui da professora Roberta né, sobre a edição da, da, da, da imagem né, da, da turma. É, professora, pode ser, por exemplo, que você utilize uma imagem muito grande Nesse caso, o, o Moodle ele vai tentar centralizar essa imagem, vai tentar pegar a melhor definição. Então, muitas vezes é, é recomendado, por exemplo, você diminuir, deixar mais padrão a, a questão que você quer enfatizar. Tá? É, muitas vezes é mais uma tentativa e erro, porque ele pode ter divergência e diferença também, de acordo com o tamanho que o aluno utiliza a, no, no desktop, ou o, o, o seu tamanho também, então ele tem uma, uma variação. Como você é, falou que é, excluiu a imagem principal, né? provavelmente você já subiu o arquivo. Se você for aqui, ó, vamos editar, editar configurações. Rodrigo, a tela aqui, Rodrigo. É, não está aparecendo Ai, a tela. Desculpa, gente. Eu, eu, eu fazendo aqui... Vamos lá, então? Deixa eu passar isso para cá. Tá? Então, é, a depender também do tamanho da imagem. Ó. Eu reduzi o menu esquerdo nosso e o Moodle ele reposicionou né, a imagem aqui para a gente. Tá? Então, se, você, se a tela aqui ficou em branco, você já subiu um arquivo, ele só não está posicionado corretamente. Ó, editar configurações. Se por acaso a gente eliminar esse arquivo daqui, formato do curso, né? Cliquei nele e cliquei em excluir. Vou excluir e vou salvar. Ele retorna ao arquivo padrão que ele já tinha do Moodle. Ele voltou para o arquivo padrão. Então, não tenha medo de errar, Tá? É, pode ir, pode subir, se tiver com dificuldade, manda para o nosso suporte a imagem que você está tentando colocar no, no, no Moodle, que a gente vai dar um, dar um jeito e te, te encaminha e te orienta corretamente. Tá? É, o professor Pedro também está com uma, uma dúvida, né? É, quanto às salas do período especial, estarão, quando as salas do período especial estarão disponíveis na plataforma? Não identifiquei a presença delas. É, as salas nós criamos ontem, então, são mais ou menos 400 salas que foram criadas no, no, na UFPR virtual, só que algumas salas, elas não estão com professores ligados. Então, a, entra, entra naquela definição, né, a minha sala não está criada. É, provavelmente sua sala está criada, só que é, como a gente não recebeu o professor que iria ministrar a disciplina, então a gente não associou a sala ao professor. Então, nesse caso, por exemplo, a sala existe, né? inclusive tem salas que tem alunos já, já inseridos, mas o professor não está incluído porque não, não, não recebemos a relação. A relação foi encaminhada parcialmente, porque eles estavam finalizando alguns, alguns detalhes, e provavelmente hoje ou amanhã a gente já deva, já deva ter 100% já cadastrado. Rodrigo? Oi? A gente tem mais algumas perguntinhas aqui, Sim? posso fazer agora? Pode. É, a professora Juliana, ela colocou assim, consigo alterar o papel do meu monitor para tutor na sala? Eu só não entendi aqui, professora Juliana, a tua dúvida no sentido assim, a pergunta é no sentido de acessos, né, de permissões que ele vai ter, né, porque quando a gente tem as disciplinas assim, teoricamente o professor vai exercer essa função do que a gente chama de tutor também, né? Então, eu só não entendi se a tua pergunta, professora, foi no sentido puramente técnico das permissões que ele vai ter ou se foi no sentido pedagógico. Mas o Rodrigo pode, acho que, responder nesse sentido técnico, né, Rodrigo? É, os, os papéis dentro do Moodle são definidos, né? A gente tem uma pré-definição de que cada um vai fazer. Então, por exemplo, ah, os alunos já têm a permissão de alunos, os professores têm a permissão de, de professor. É, o nome dele dentro do, do Moodle, se a gente alterar, a gente altera para todos. Tá? É, com relação aos papéis, há algumas formas de a gente liberar algumas definições dentro da, de cada sala. Então, por exemplo, a gente pode definir que um aluno pode editar ou não tal, tal recurso, mas é uma configuração bem mais avançada. É, com relação às possibilidades de acesso que ele venha a ter, se por acaso ele não esteja conseguindo fazer alguma alguma observação, fazendo alguma definição dentro da sala de aula, é, entre em contato com o suporte, que a gente vai verificar o que está acontecendo, que pode ser um problema global também de todo mundo, ou pode ser um problema pertinente apenas uma sala de aula. Perfeito, Rodrigo. É, e tem a questão da professora Suzane aqui, ela pergunta assim, é, deixa eu só mudar aqui, no caso da e-aula ser realizada pelo Teams, né, pela possibilidade da gravação, é possível vincular com o ícone da e-aula na plataforma da UFPR virtual? Precisaremos criar a mesma turma como uma equipe no Teams para isso? Então, é, não é possível realizar esse vínculo com o Moodle, é, este e-aula é um recurso, né? ele é um, um plugin que a gente chama, então é, a gente customizou o, o Moodle para ter essa definição, é, podemos utilizar, por exemplo, um link para a aula, mas é, tem, pode ter alguns empecilhos, tá? É, nesse caso, eu vou, vou fazer esse levantamento e vou falar com o suporte para a gente fazer alguns testes para verificar a viabilidade dele. tá Nada impede, por exemplo, que você faça... Vamos clicar aqui a apresentação de disciplina, vamos customizar ela. né Eu, eu vou criar um, um, um exemplo. tá Eu vou utilizar um outro recurso. Que não está, não, nós não entramos no, no, no detalhe, mas eu vou colocar aqui um, uma observação. Então, eu vou, vou criar uma página, neste caso, aula síncrona, dia tal, plataforma Teams. E vou colocar uma observação aqui da aula síncrona. É essa aqui é a descrição, e aqui eu vou colocar essa mesma informação que está aqui em cima, eu posso colocar aqui também. Posso, inclusive, colocar um link. Aquele recurso que a gente viu de link, ele pode ser disponibilizado dentro de uma página também. E vou salvar e mostrar. Este aqui é um outro recurso do, do Moodle, página. Então, o aluno ele vai ter acesso... Deixa eu colocar aqui a apresentação da disciplina. Ele vai ter acesso... Né, a, a, o recurso, aula síncrona, dia tal, plataforma Teams A gente pode utilizar o calendário, a gente pode utilizar outros recursos também para alertar o aluno né, Ele vai clicar aqui dentro e vai ter acesso, por exemplo, ao link do Teams Onde vai ser a, a, a tarefa é, Há outras formas também da gente fazer essa, essa, esse agendamento da tarefa dentro do Teams Daí seria criar uma equipe e tudo mais é, eu vou, vou anotar isso aí e a gente vai entrar em contato daí com o suporte para verificar a melhor forma. Inclusive, talvez, desenvolvendo um tutorial específico para isso aí, para ficar dentro do, do, do Moodle. Ok? Ok, podemos continuar as perguntas? Podemos. É, a professora Priscila, ela pergunta assim, eu tenho alunos da pós-graduação que farão estágio de docência na minha disciplina. Como consigo acesso para eles? Perfeito. É, há duas formas de acessar a disciplina. Eles vão ser é, como se fossem tutores ou eles vão participar como alunos? Se for como tutor, por exemplo, a gente pode criar, é, incluir o aluno na disciplina como tutor. Isso, tutores. Então, a gente pode é, incluir ele na disciplina como tutor, mas também a gente tem algumas configurações dentro da disciplina. Essa, essas configurações elas vão ser utilizadas, inclusive, agora, para o aluno fazer o, o acesso à disciplina. Tá? Estou abrindo aqui a configuração. A gente vai abordar esse tema no, na próxima palestra, mas já vou adiantar aqui um pouquinho. Dentro da configuração da disciplina, a gente tem a administração do curso. A gente tem algumas configurações, backup, restauro, né, importar, reconfigurar, e nós temos os usuários. Aqui a gente tem os usuários que estão inscritos. Né? Nós temos também é, método de inscrição, grupos e outros usuários. O que, que é o um método de inscrição? É a forma que o aluno ou o professor ou, ou qual, qualquer integrante do Moodle pode acessar uma disciplina. Então, a gente pode configurar, por exemplo, uma, um, uma auto-inscrição para estudante... Vou fazer um exemplo aqui, mas depois a gente vai abordar isso aí certinho, tá? Coloquei uma descrição e vou colocar aqui uma senha. Normalmente a senha para o estudante é o número... O, deixa eu habilitar aqui. É o código do, da, da disciplina, por exemplo, né? O ano que ela está correndo, o semestre e alguma informação do professor, Feito isto, vou salvar as mudanças e vou habilitar. Então, a gente, o estudante ele vai utilizar aquela senha que a gente colocou para fazer a autoinscrição na disciplina. Podemos também colocar uma outra autoinscrição com outro papel. Neste caso de tutor. Então... Vou colocar aqui a senha do tutor, né? E aqui o papel atribuído, eu vou escolher tutor ou tutor editor. É, eu acredito que a dúvida também tenha relação com isso daí. A gente tem o papel de tutor e tu, tem o papel de tutor editor. É, pode ser que internamente, dentro do, do Moodle, a gente tenha essas definições é, diferentes com relação à segurança e com relação às vis, a via, a visibilidades, tá? Então, vou deixar só como tutor nesse caso. Então, adicionei o método. O que vai acontecer? Se o aluno tentar se inscrever nessa disciplina com tutor, ele vai tentar digitar a senha que ele tem, tem em mãos e não vai conseguir. Só o tutor vai conseguir se inscrever como tutor. Como estudante, a mesma coisa. Como estudante, é interessante deixar a senha porque... Você pode, um estudante de outra, da mesma disciplina, mas de outra grade, outro, outro local, ele pode tentar se, se inscrever, por exemplo, cálculo 1, né? Tem, tem diversos, diversos cursos, nós temos cálculo 1, ele pode tentar <risos> se inscrever e se inscrever na, mat na matéria errada, no período errado, e isso vai, vai contar para a formação, para finalização dele de, de, do término do período especial. Então, é interessante deixar a senha e repassar a senha para os alunos nesse, nesse momento, tá? É, tem, tem essa possibilidade também, e não sei como vai ser se, se a inscrição também vai ser feita manual ou não do aluno, tá? Como se fosse é, a inclusão do professor na disciplina. É algo que estão definindo ainda. Respondido? Acredito que sim, professora respondido. É, Rodrigo, enquanto isso, sim. só fazendo uma complementação, uhum. a professora Juliana. Ela, eu não sei se você lembra, ela tinha perguntado antes, né? Se poderia alterar a função do monitor para tutor na disciplina dela. Isso, Eu perguntei sobre uma questão técnica e tal. E ela disse que na verdade é porque ela gostaria que a monitora pudesse ver coisas que ainda não estão abertas para os alunos. É, eu, vou, eu vou fazer esse teste. É, tem, tem como você pegar o e-mail da professora depois? A gente faz o teste e encaminha para ela certinho, daí? Sim, a gente encaminha sim, professora. Uhum. Pode ser assim, professora Juliana? E daí foge, foge um pouquinho da, do, do que eu tenho liberado também dentro do, do Moodle. Eu preciso consultar nosso suporte. Na verdade, o professor Celso, daí, nesse caso. Uhum, a professora Juliana falou que pode ser, tá? Uhum. É, em relação à questão da, do que você estava comentando da inscrição, Rodrigo, a professora Roberta colocou uma dúvida, assim: Seria, então, em autoinscrição com senha e depois o professor iria fazer correções? A autoinscrição, ela, ela, é, ela permite ao aluno ingressar. Digamos que o aluno tenha ingressado na, na disciplina e por algum motivo ele tenha cancelado. Então, é possível, deixa eu desativar a edição aqui, é possível remover um aluno da disciplina para fazer a, a, o, o cancelamento da disciplina. Né? Eu, como professor, eu posso, por exemplo, excluir aqui ó, o Rodrigo, cancelar a inscrição dele. Também é possível mudar o papel dentro dos usuários. Tá? Então, o nosso amigo Jacir ele está como professor, eu vou colocar ele também como estudante. Esse é um tópico que a gente deve ver na sequência também. Tá, mas já, já podemos adiantar aqui. Ó. O papel dele está como professor e como estudante. Posso também, digamos assim, que um, um determinado aluno não, não tenha conseguido acessar o, a disciplina pela senha. A gente pode escrever ele manualmente. Tá? Então, eu venho aqui em escrever usuário. Aí nós temos um pequeno porém. Nós temos 31 mil usuários no Moodle. Então, a forma mais fácil de se inscrever alguém dentro do Moodle é pelo e-mail. Como o e-mail é único, como o e-mail é único, então ele não permite duas pessoas com o mesmo e-mail, então fica mais fácil da gente buscar. Se por acaso eu colocar Rodrigo aqui, ele vai me falar que tem mais de 100 usuários com o mesmo nome. Né? E se por acaso, eu vou tentar incluir o Jacir aqui de volta. Ó, o, o Jacir, o padrão dele ele já está cadastrado aqui, ó, então ele não vai trazer para a gente aqui em cima. Tá? Então, se por acaso o aluno estiver com dificuldade para acessar, pode ser que ele já esteja cadastrado no, na disciplina e a gente busca que informação ele não, não tem. Então, se por acaso tiver algum aluno com dúvida, ele pode entrar em contato com o suporte também. Ou se por acaso você quiser resolver esse, esse probleminha, porque muitas vezes é rápido, pega o e-mail que ele acessa o Moodle, digita aqui em cima. Ele já vai trazer para você. Clica no nome que aparecer embaixo. Se tiver mais de um aluno, por exemplo, Maria José, né? Adicionei dois alunos, eu posso selecionar o papel que ele vai ter, Monitor, tutor, tutor-editor, moderador ou professor. Vou incluir eles como estudante. E cliquei em escrever usuários. Estou atualizando aqui a tela. Perfeito. Adicionamos a Maria José Adicionamos o aluno FPR Rodrigo Dítio. Lembrando: se por acaso é, incluiu errado, você pode vir aqui e cancelar a inscrição. Ah, essa mesma ferramenta para o aluno, Tá. O aluno ele vai acessar a, a disciplina e lá dentro ele tem uma opção, cancelar a inscrição. Podem perguntar, pessoal. Temos mais alguma pergunta, mais algum questionamento? Aqui tem da professora Roberta, Rodrigo. Sim. Vamos, deixa eu abrir aqui. Acho que minha dúvida é anterior a essa. Devo ofertar uma disciplina no segundo ciclo, começando já no dia 27, no primeiro dia do ciclo. Terei acesso aos alunos que se matricularam antes, certo? Daí teria de enviar a mensagem a eles via e-mail com a senha? Sim, é importante, né? É, nós realizamos o cadastro dentro desse primeiro ciclo. Então, as disciplinas cadastradas foram exclusivas do primeiro ciclo. Tá? Para o segundo ciclo, ainda a gente vai abordar esse tema. Mas, a princípio, tudo que a gente tiver é cadastrado para o primeiro ciclo e vai se repetir nos demais. Tá? É, no caso do e-mail, sim, é interessante esse contato, né? até para até é, melhorar o relacionamento, né? para o aluno não se sentir tão excluído neste, neste momento. E pode, pode ser enviado. O que a gente pode fazer é criar um e-mail padrão é, com, com as instruções padrões, por exemplo, em, em um arquivo PDF, disponibilizar para vocês. Vocês encaminham só esse e-mail para ele com a senha do, do curso. É, Rodrigo? Sim? A professora Roberta é, escreveu aqui que ela entendeu agora, né? E tem a dúvida da professora Mabel. É, ela colocou assim: se o aluno tutor de pós-graduação, né, não é aluno UFPR. Ele pode ter cadastro no FPR Virtual para poder ser adicionado? Sim. É, mas ele, ele como aluno de pós-graduação ele já tem, já teria acesso ao FPR Virtual. Salvo engano já estão todos cadastrados, tá? É... Ela colocou assim que não é aluno FPR, pelo que eu entendi. É, se, se ele não for aluno FPR a gente pode pedir para o suporte para incluir ele, não teria problema algum. É, inclusive nós temos algumas oficinas, por exemplo, que são ministradas com a, a utilização do, do UFPR virtual, que tem alunos que não, não são matriculados na UFR. Então é possível sim. Perfeito, Rodrigo. Temos mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? Algum professor gostaria de falar? Acredito que não, não temos. Rodrigo, Jacir querem fazer mais alguma colocação? É importante, a gente está aqui é, para elucidar as dúvidas, né? Então, pode ser que vocês não tenham dúvida agora, mas futuramente vocês vão ter dúvidas. A gente só tem dúvidas quando a gente trabalha, quando a gente mexe com, com as ferramentas, né? Então pode parecer claro, mas às vezes é, é complicado mesmo. Então, nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso, o, todas as informações que vocês precisarem, o nosso suporte está lá, né, usem ele, é, está entrando mais gente no suporte também, então, é, temos condições de atender todas as demandas, né? Então, isso, isso é importante, nós queremos que a, que a comunidade esteja integrada e, particularmente, eu como aluno, eu quero ter aula. É, então é isso, a professora Suzane até está perguntando se já temos datas para as próximas oficinas. Eu ia falar isso agora no fechamento, professora, então já vou aproveitar o gancho aqui, né? É, então a ideia nossa é de ofertar essas oficinas de introdução, né? E também já de criar oficinas, digamos, de nível intermediário agora, né? Que vocês viram aqui que tem coisas que a gente tem mais coisas para irmos além, na verdade. É, ainda a gente não tem data para oficinas de nível intermediário, tá? Nós vamos, nós começamos essa semana, né, com as oficinas de introdução, mas eu acredito que em breve a gente já vai ter essas datas, tá? Então, é, o legal é que vocês acompanhem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso site, enfim, e daí a gente sempre divulga lá. E, e como a gente está nesse momento de período especial tal, a procura tem sido muito grande, né? Então seria legal ofertar com regular, é, é, verificar com regularidade. É, o Rafael que é, trabalha conosco na Cpiad, que está cuidando dessa parte de inscrição e tudo mais. Ele até pediu para eu comentar com vocês, professores, se vocês tiverem interesse no, na oficina intermediária, a gente daí pode até enviar é, por e-mail para vocês o formulário quando abrir, né, quando abrir as inscrições. E daí, teoricamente, né, vocês que já fizeram a introdutória teriam mais essa prioridade no sentido de dar continuidade. Então, se vocês quiserem colocar é, ali no chat para mim, né, o desejo de vocês, tá bom? Daí fica mais, fica mais fácil para a gente se organizar, né? É, em relação também, tem mais uma coisinha para colocar, é, em relação à certificação, tá? A certificação da oficina. É, a previsão é que mais ou menos daqui a uma semana, os certificados estejam prontos. Daí a gente encaminha também para vocês pelo e-mail, né? O e-mail arroba uFR de vocês combinado, estou vendo aqui que os professores já estão colocando que tem interesse, então acho que podemos deixar esse combinado, o Rafael acho que está tá nos ouvindo aqui, né Rafael, daí a gente então pode depois, é, assim que abrir do nível intermediário, a gente já encaminha o, o link da inscrição para os professores que participaram da oficina do, do introdutório, né? É, e... ah, você tá aí, né Rafa, pode falar então, perdão. É, obrigado pela participação e aí pessoal, eu tive um probleminha de ordem técnica aqui no começo, então acabei não me apresentando, mas acompanhei e fico feliz aí que vocês tenham gostado e que tenha sido muito produtivo. Agradecer aí o pessoal envolvido também, Jacir, Rodrigo, Marina e para as próximas daí eu já faço essa, esse envio direto aí para o e-mail caso vocês tenham interesse de, de se cadastrar aí para as próximas oficinas. Então é isso, né, então acho que acredito aqui que estamos, estamos dentro do horário, né, para a gente fechar, é, então, o que o Rafael já falou, em nome da CPAD, nós agradecemos né, a participação de vocês. É, contem conosco, tá? E a ideia, assim, nesse momento, né, principalmente nesse momento de período especial, que nem estamos ofertando essas oficinas agora, foi uma demanda docente, e se surgirem outras questões que para vocês sejam necessárias, que vocês gostariam que a CPAD ofertasse oficinas, vocês podem ir nos demandando, tá bom? E a gente pode ir criando essas oficinas para vocês. A ideia é trabalharmos em conjunto, né? um, um auxiliando o outro. Tá bom? E agradeço também o pessoal, né? o Rafael, que trabalhou em toda a organização aqui, ao Rodrigo e ao Jacir também, né? que trabalharam na construção da oficina com muito carinho, com muito engajamento. Tá bom? E até a próxima. Muito obrigada a todos. E até a próxima. Acho que o Jacir só quer dar uma palavrinha aqui. É, bem, bem rapidinho. Agradecer a presença né, do, é, dos professores nesse momento. É, e em nome do, do NTE do SEPT, é, também colocar que a gente está numa, numa proposta né, de, de criação, de, de, de auxílio nesse momento, é, e, e me coloca à disposição sempre que a CPA de achar necessário a minha contribuição, é, apesar do meu nervosismo, gostaria de pedir desculpa a todas e todos, mas eu acho que, da minha parte, acho que eu consegui. Realizar aí um bom trabalho. Era isso. Muito obrigado.